e hoje a ideia é pensar que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ó, mantém o foco, mantém o foco, é, e alguns se perdem nisso porque não sabem o que querem da vida. Então aí tem um problema de delimitação de propósito de vida, de desejo, de meta. E uma outra questão também é. Quando a gente sabe o propósito, a meta, o que a gente quer da nossa vida, o que a gente pode fazer para focar nela? E hoje, então, a gente compartilha assim, algumas reflexões bem simples e objetivas para que tu tente manter o foco hoje. Em outras produções, principalmente lá na Academia Portal Doutor, a gente tem um passo a passo, inclusive com mapas mentais e podcasts, sons, livros e muito mais, ajudando as pessoas no desenvolvimento pessoal com saúde, e ciência sempre com fundamento de ciência e também com produtividade e agora eu quero falar contigo então a questão bem rápida para te manter o foco depois que tu já sabe qual o teu propósito teu desejo que tu quer da vida uma maneira bem simples bem rápido e bem objetiva de manter o foco é fazer uma pergunta pra ti mesmo pra ti mesma sobre o que tu quer por exemplo ao invés de estar olhando lá a praia no fundo o mar azul ou escutando a música de fundo aqui atrás tocando ali na caixinha de som na no coqueiro poderia perguntar alguma coisa a respeito por exemplo qual para testar o foco agora tirar o teu foco da, do coqueiro da caixinha de som da música e do mar poderia fazer uma pergunta para ti para direcionar o foco vamos ver se eu consigo direcionar o teu foco a pergunta é qual a cor da camisa do alex tavares qual a cor da camisa Aí tu vai começar a focalizar na minha camiseta, né? Então, e com isso eu fiz, acabei de uh, te provar que uma simples pergunta direciona o teu olhar a tua atenção. E é isso que tu pode fazer no, na tua vida cotidiana. Sempre quando tu sabe o que tu quer, o teu desejo, o teu propósito, tu passa, tu tem a possibilidade de te perguntar pergunta para ti mesmo para ti mesma alguma coisa relacionada com o teu propósito por exemplo como eu vou fazer a faculdade de psicologia como eu posso fazer a faculdade de psicologia como eu posso fazer a faculdade de psicologia mesmo que eu não tenha o dinheiro todo o capital para pagar uma faculdade mesmo que na minha cidade não tenha faculdade de psicologia como eu posso uh, o que eu posso fazer para ser mais produtivo, mais produtiva, como eu posso gerar o meu desenvolvimento pessoal? Essas perguntas vão gerando comandos neuropsicológicos para que o teu cérebro e o teu olhar se direcionem para esse tipo de reflexão, de reflexão, e isso vai gerando uh, mais ideias, mais fundamentos, mais argumentos, mais soluções para que tu siga esse caminho tá bom? Então, lembre desse vídeo bem curtinho falando dessa questão bastante simples e que vem gerando muitas dúvidas para as pessoas que nos acompanham. A pergunta é: como ter foco? E uma das respostas, claro que tem muitas outras, uma das respostas é: pergunte-se. Pergunte para pergunte você mesmo a principal dúvida que tu tem nesse momento. Direcione a tua atenção para isso, para este questionamento, tá bom? se a gente, enfim, se tu pensa em continuar esse tipo de reflexão com a gente, passa lá na academia, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou então clica no, no, no, no teu browser de internet, no celular, tablet ou computador e digita portaldoutor.com barra academia. Aí vai aparecer lá as nossas possibilidades, inclusive tem um livro e um vídeo gratuito para baixar também nesse link e tu pode ter uma ideia do nosso trabalho. Tá bom? Ah, lembrando que na academia não sou só eu, é uma série de outros profissionais, incluindo vários outros psicólogos. Então tá, a gente se encontra por aí. Até mais!